Rapaziada, hoje a gente vai desbloquear o novo campeão do Clash Royale Qual será que vai ser o campeão que eu vou ganhar, hein rapaziada? Vamos descobrir juntos aqui, a partir de agora, aqui no canal Bruno Clash Então bora lá, vamos ver qual vai ser a ideia Mas antes, manos, venham aqui na loja do Clash Royale E não esqueçam de colocar Bruno Clash aqui na loja para poder apoiar o canal Bruno Clash em todas as compras que você fizer Sem pagar nada a mais por isso também, tá bom? Então é isso, galera, não esqueçam de usar o código Bruno Clash Agora vamos começar a pensar na zoeira pra ver o que, que a gente vai receber aí Qual será o campeão, o primeiro campeão que a gente vai ganhar, né? Deixa eu deixar abrindo aqui também já um baú Já abri o outro também Imagina, a gente ganha do nada, um aleatório, doideira Bom, mas vamos lá, vamos fazer o seguinte Então vamos descobrir aí qual será o campeão que eu vou ganhar, rapaziada Bora ver aí quem é que vai Acertar, então comenta agora aí Qual campeão você acha que eu vou ganhar Aqui na atualização do Clash Royale Mano, vamos lá então, vamos clicar aqui Vamos ver o que acontece, meu Deus mano Bora que bora, partiu Bora ver o que acontece, será que eu vou ganhar algum Algum campeão, qual será ele Bora que bora, gemas Horda de servos, tá tudo indo pro nível 14 né Eu já tô no nível 14, mas Agora a gente tem que deixar as cartas Nível full, né, máxima Vamos ver, encomenda real e curadora Guerreira, não ganhei o, o campeão ainda, vamos lá Nível 3, bora que bora Vamos abrir aqui, vamos ver o que vem Será que vem alguma coisa, curadora, horda Tá, beleza, nada ainda, tá, beleza Show de bola, nível 4 A gente vai liberando aí nas, No estilo corta giro, como diz meu mano Flash War, e vamos ver aí que... Opa, opa, opa, opa opa. É lendária, é lendária, será que é lendária Vamos ver, é lendária Lendária é zona braba, braba, braba Lendária! Mano, faz tempo, né? Que eu não gritava lendária. Você é louco? Troncão, mano. É isso mesmo, troncão pra gente. Bora mais um, nível 6. Agora o baú. Por enquanto, nada, nada. Isso aqui não veio nada demais aí pra gente. Só as cartas comuns. Bora mais um baú pra gente aqui. Opa, peraí, tô com medo, tô com medo. Opa, opa, opa. Lendária ou alguma coisa diferenciada? Bora lá, vamos ver o que acontece. Mano, surpresas, né, mano? Vamos ver lá o Lendária, mano. Meu Deus, cemitério pra gente. Top demais, grande cemitério, brabo Nível 8, nós precisamos chegar até o nível 14, né rapaziada? Então tem que chegar lá pra poder liberar Vamos ver aí o que a gente vai tirar até lá Será que vai vir muita lendária? Mais uma lendária, mano! É muita carta, né mano? Muita carta Bandidinha braba Vamos mais uma aqui, mais um pra gente 9, vamos no nível 9, bora, bora, bora Cortar o giro, brabo Ih, travou Travou quer dizer alguma coisa, ou não, né? Não sei Eita danado! agora foi, agora foi Meu Deus, mano Mais uma aqui, mais uma lendária, bora que bora Que agora é a hora de saber Cemitério, mais um cemitério pra gente, hein Não foi ainda, nível 10 Agora tá chegando, hein Opa, ah, Coringa lendária, boa, boa Isso é bom, isso é bom demais É, a gente chegando lá no nível Pra liberar o campeão, vai vir campeão brabo, hein Nível 14 lá, tem que passar o nível 14 Bora lá, então Esse acho que é nível 11 mais uma lendária, muito bom rapaziada Ó, oh, não esqueçam hein, apoia o Bruno Clash no, no Clash Royale, tá aqui embaixo o código É só usar o código e apoiar o Bruno Clash GGzão, tá? Nível 12, nível 12 tá chegando rapaziada, tá chegando Vamos lá, mais uma lendária meu mano, mais uma hein Bandida, t... mano, só ganhou um bandida em cemitério mano, é isso mesmo? Bom, a gente deixa elas mais fortes, né Vamos lá, mais uma pra gente Mais uma lendária Opa, vai vir diferente agora, hein Tô com cinco. Na moral, eu só ganho cemitério e Bandida, como assim? O que, que tá pegando? Não que eu não goste, mas mano Tá maluco, ó, agora começa A brincadeira, rapaziada Nível 14 Baú nível 14 Atingido, bora abrir Então, agora é a hora, meu amigo Bora que bora, vamos ver o que acontece, hein já tem lá, ó, já tá piscando maluquice Já, já tá piscando maluquice Qual será que eu vou receber, mano? Coringa lendária Pensei que era agora já, pensei que já era agora, mano Meu Deus, vamos lá, gigante Beleza, é, peca E aqui, mano, o que que é? Eu, eu não sei, mano, sinceramente eu não sei, mano Bora aqui, bora, olha lá, campeão Campeão, vamos, eu quero, eu quero o Morto Vivo, mano, eu, nossa Ganhei o mano, Cavaleiro Dourado Mano, eu queria o Do Porrete, mano, o Esqueletão do Porrete mas pegamos o Cavaleiro Dourado Que é um baita de um tanquezão também Desbloqueado o Cavaleiro Dourado, meus amigos Qual é a melhor pra vocês, rapaziada? Comenta aí também Eu sei que eu peguei um que tem bastante vida O Cavaleiro Dourado ainda dá aquele dashzão É brabo Gostei demais, mano Gostei demais A gente pode testar também Então, vamos ver como vai ser isso aí na prática, né, rapaziada? Meu amigo Bora lá Vamos fazer o seguinte Então, vamos testar agora na prática aqui no canal Bruno Clash Vamos lá então jogar a primeira partida com o nosso cavaleiro dourado, mano Vamos ver como funciona aí, né? Não joguei nenhuma ainda, é a primeiraça Bora que bora, eu estou com um deck que eu gosto Que é um deck rápido aí de broca com peca Ah, mas a broca eu gosto, eu gosto de jogar, então eu curto Bora que bora Vamos ver o que vai acontecer ali, né, manos? Vamos ver qual que vai ser a ideia Já vai subindo a broquinha, hein? O que será que vai pegar, hein, manos? Tá maluco, mano Vamos ver, vamos ver Opa, beleza, tá subindo ali Vamos já de boas com a pecona ali de boa também, tranquilão A gente já fica esperto aqui, ó Pra poder bater ali e resolver a parada Hum, bateu ali, filha da mãe Tá, vamos botar a venenão lá na frente, top, top E a gente acaba com ela também GG e a peca fica liberada também Vai passar ali e tentar pegar na torre Eu não usei ainda meu cavaleiro Olha lá a batida, que beleza, mano Na moral, levamos Levamos, na moral, que isso, mano Bom, agora vamos usar nosso cavaleiro, né Porque eu quero usar antes de, de fechar o jogo Vamos ver como que ele é aí, cara Eu não usei ainda não Vamos pôr aqui atrás, vamos ver como que... Eu não sei qual que é ainda a pegada é, de estratégia pra poder utilizá-lo Mas eu vou utilizando aí de acordo com... Eu vou aprendendo de acordo com o que eu vou utilizando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, vamos botar ali a... a nossa queridíssima... Broca ali na frente. Vou usar ali pra poder... Dá o dash, boa. Bateu, boa, boa, boa. Se derrubar ali... Hum, uh, quase. Tá, o... A, o a, quando eu uso, né, o poder dela... Ele dá um dashzão... E bate, né? Então... Ah, uh, pegou ali. filha da mãe. Então, é interessante também, né? Pra dar o dash aí... E ir pra torre... O quanto antes, pode funcionar muito bem, cara Dá pra gente fazer umas brincadeiras aí testar também é, Aqui ele tem torre inferno, né? Atrapalha um pouco Mas se não tem, é uma forma de chegar rapidamente né? A torre do adversário Vamos ver Vamos Novamente com o nosso cavaleiro dourado Então, eu utilizo um de elixir Cada vez que eu clico na, no, no, no botão ali pra poder Ir diretamente pra Pra, pra dar o dashizão, né? Deixa eu ver se consigo dar o dano aqui também Vou botar aqui no meio, a broca... Hum, ele pegou lá. tá boa. Tá. É, o MK acaba atrapalhando tudo, né? Mas tá bom, não tem problema não. Tá tranquilo. Vamos ver se a gente consegue... É... Aqui eu acho que vai bater junto. tá bom. Não tem problema não, porque aqui a gente pega aqui, ó, na... Tudo, tudo, tudo aqui no meio. GGzão. Já acaba com eles ali. E vamos de novo. Agora eu vou fazer um... Uma mudancinha ali pra não ir, para ir pelo outro lado Se ele colocar no meio, vai tomar lá Vamos ver o é que acontece, rapaziada 8 segundos não vai dar nem pra fazer a zoeira Vamos dar aquela, aquele dashzão, ó, ó lá Ah, nem usou Ah, usou agora, ele já tava... Ah, então ele deixa E aí ele usa na hora certa ali Dá o dashzão Eu, eu, vou, eu vou aprender direitinho, eu não, não tenho certeza ainda Deixa eu até ver agora, rapaziada Como que é aí a mecânica toda, né Deixa eu ver, ó Vamos ver nos detalhes, rapaziada Já tem aqui, então Uh, habilidades se, Distância investida. Quando eu aperto o botão ali do, do, da, do da espada, né? Distância investida 6. Então ele vai dar avanço de 6. Dano da investida 310, que é a batida que eu falei. Máximo de investidas 10 vezes. Então posso usar 10 vezes, né? Corre em direção aos inimigos e desfere ataques em sequência em tudo que estiver no caminho. Então ele vai dar o dash e ainda sai batendo. Então, e é realmente poderoso, né? Dependendo do que tá lá na frente, pode destruir realmente, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu posso até melhorar ele. Olha que legal. Livro dos livros. Melhorando, então, para o nível 2, mano. Olha que da hora, hein? Top demais, top demais. Conseguimos, então. Vamos melhorar ele. 35 mil. GGzão aí, ó. Nível 2, mano. Aí já melhora tudo, ó. A investida já aumenta, o dano já aumenta. O ponto de vida também já aumenta. De 2.200 pra 200 É isso, show de bola, é isso? Acho que é, é isso mesmo Deixa eu ver ali n -n -n -n, Top, top, top Tá aí, ó, isso mesmo, 2.200 mais 200, 220 Então é isso, então fica 2.440 E 2.420 Muito bom, já começa a melhorar, né rapaziada Muito top E o nível de torneio é nível 11 agora Muito legal, né muito bacana, vamos ver é, Mais uma partida com ele, só que em outro deck Agora, partiu Vamos lá então, uma outra partida agora com um deck diferenciado Eu fiz uma alteração no deck Eu tirei Bárbaros de Elite, que tava nesse deck De lava, e coloquei Os famosos, o famoso Cavaleiro Dourado, então Ele é a treta aí pra gente ver Ó, vou fazer o seguinte, vou deixar um lava indo de um lado E ele indo do outro, o cara vai ter que se preocupar Com os dois, vamos ver como que ele vai fazer aí Qual que é a ideia dele vamos... Nossa, ele já tem o Mano, esse é o que eu queria, mano Esse é o que eu queria, o, o O brabinho, o brabinho, esse aí é brabo Vamos ver como que funciona ali, né, rapaziada Ó, conseguimos ali e tá, tá lutando, né Hum, vamos lá, vamos tentar dar o dashzão Deu! Nossa, boa, bateu Boa, mano, gostei ali, hein, gostei ali, hein, rapaziada Topster, topster Então tá, olha, já tem o dra... O, o, novo, o novo campeão, mano Que top, mano Esse é o que eu queria de verdade, mas... Tá bom. Gostei. Gostei demais. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece, rapaziada. Você é louco. Bora lá. Vamos ficar de olho. Pra ver o que vem. É, mano. os Brabíssimo. Novidade braba no Clash Royale. Campeão, mano. Quem diria. Eita, vai, ser, vai ter manutenção em 5 minutos. Vai ser o tempo de jogar essa daqui, mano. Tá maluco? Vamos lá. Então, vamos jogar aqui e vamos ver o que vai acontecer aí na sequência, né? O que, que eles vão fazer? Hum, vou precisar do meu... Uh, vai acabar ali com Tá, beleza, tem que por aqui Rapidamente, rapidamente, boa Ufa Bateu ali, opa, opa Ai, ai, ai, mata, boa, nossa Na moral, o bicho fica Absurdo, fica absurdo Quando ele dá ali o dashzão Vou dar de novo, vou dar de novo, se aparecer alguma coisa ali Eu dou de novo, ó, ó o, o dash Bate ali pra caramba, dá o dano Nossa, é melhor usar Quando ele ainda tá de longe Porque ele dá um dashzão e bate então, vamos aprendendo aí a utilizar estratégias, né? Estratégias E claro, a gente vai ter muita gente utilizando Jogadores profissionais também E é de lá que vem muitas das estratégias Então, vamos ficar de olho Pra ver o que vai acontecer aí, né rapaziada? Já vamos lá na frente com, com o nosso mineiro E aí a gente já sai aqui com o Lava Round de trás, hein? Ficar de olho porque pode vir ali Qualquer momento o... Opa, beleza, defendemos o... o novo campeão dele também Boa, perfeito, perfeito Agora é saber como é que vai ser aqui, rapaziada Como é que vai ser essa pegada aqui, mano Vamos lá, vamos lá Flashes aqui pra tentar derrubar logo, ajudar, a derrubar logo Ai, conseguiu da mãe, mas tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá Vou botar aqui o mineiro lá na frente Era pra ter tancado antes Acabou caindo... Opa, mas tancou a máquina Nossa, mano Tá, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali Ai, ai, ai. nossa Boa. Boa, derrubamos pelo menos Aqui vai dar um dano Beleza, tá, tomamos uma Tomamos uma, vamos de lava de novo E já ficar de olho aqui, ó caramba, mano, vamos lá, vamos lá Vou por aqui, ó, tentar puxar Será que puxa pro outro lado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver ai, Nossa, não puxou Vai, vai, meu Deus, meu Deus Segura, segura, segura Bora, bora, bora, bora Dá pra gente levar isso aqui, hein, tranquilamente, mano Pelo amor de Deus Bora lá, boa, usou a, a, a bola de fogo, a gente vem com a máquina Finaliza ali e dá dano Na torre, deu bom, hein Gostei, gostei, gostei Deu dano na torre lá, deu muito bom, viramos a partida Vamos lá, fazer pressão Rapaziada, bora que bora E vamos dando dano lá naquela torre, hein uh, Deixa eu ver ali Como que eu vou fazer isso aqui, hein tem que fazer jogaditas rápidas Jogaditas rápidas Já vamos ali tentar travar tudo Ah, não, ele focou no meu lá, mano Na moral Vamos, vamos, segura, segura, segura, segura Boa, ai, meu Deus Ai, segura, segura, segura, segura, segura. Nossa, ferrou, ferrou, ferrou Vamos lá, de novo, tá Passamos, boa Vamos lá, vamos lá Tem que bater lá, tem que bater lá mais, mais, mais, mais Flecha, flecha em cima de tudo Pra resolver o jogo, Precisou a GG, mano Deu certo, mano, olha ah, complicou, eu confesso, mas Deu bom no final, funcionou O novo campeão Que eu tenho é o meu queridíssimo Cavaleiro Dourado Rapaziada, ganhou o Cavaleiro Dourado E tô feliz, mano, agora é aprender a fazer mais é, Utilizar da melhor forma aí Pra gente poder melhorar Nossa jogabilidade com esse Cavaleiro Que vai mudar o jogo, muda o Clash Royale Galera, você se gostou do vídeo Comenta aqui embaixo, deixa aquele... Aquele salve aqui, porque se você curtiu, a gente traz mais Clash Royale de volta aqui pro canal e acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Muito obrigado a todo mundo, tamo junto, galera, valeu mesmo, é nóis, um abraço e falou! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, eu sou boato. Inscreva-se! Inscreva-se!